Vão embora! Fiquem longe! Enchi, achei a entrada. Tem que ser a entrada para o santuário interno. Fiquem fora! Yogi. Deixa eu pegá-la! Yogi! Ah. Me deter! Ryoko, ah! ah! tudo bem com você? É claro, o que você acha? Tudo ótimo. Eu sei que você quer fazer isso sozinho, Tenshi. Então, vai em frente. Boa sorte. Vai me trancar de novo? Por favor, não. Eu não aguento. Eu não fiz nada errado. O que eu fiz com você? Pare. Não chegue perto de mim. Por favor, eu não quero ficar sozinha no escuro. Desista. Está acabada. Eu não quero ficar sozinha. Chegou a hora. Para trás, estou avisando. Não, fique longe de mim. Me deixe sozinha, me deixe sozinha. Não importa que se sinta triste ou sozinha. Não é assim que deve resolver o problema. Hã? Mas por que você acha que está sozinha no mundo, Yugi? Sabe, todos se sentem sozinhos algumas vezes, mas... Você devia ter ido para nossa casa, sabia? Me deixaram sozinha naquele lugar escuro. Foi assustador. E fiquei lá tanto tempo. Eu só queria ficar com essa Sassami agora. Não quero mais ficar sozinha. Venha conosco, então, para nossa casa. Será a sua casa também. Ele conseguiu. Quem mais pensaria em fazer isso? Estou com sono. Tentei durante tanto tempo. Agora me sinto só cansada. O sol já nasceu